E a minhoquinha resolveram se casar e afofaram o terreno pra minhocada dançar. O maestro minhoqueiro começou a batucar, e justamente naquela hora. E a minhoquinha resolveram se casar E afofaram o terreno pra minhocada dançar O maestro minhoqueiro começou a batucar Minhoca, o carnaval de você está legal Mas por favor, minhas minhocas Vão minhocar em um outro quintal A melhor das fantasias A grande festa lá no chão, e justamente naquela hora que eu ia fazer lição, Senhor minhoco, dona minhoca, o carnaval de você está legal. Mas por favor, minhas minhocas vão minhocar em um outro quintal, Senhor minhoco.